Limite do amor. Eu achei muito interessante esse trecho. A live não continua aqui, tá, pessoal? As lives que a gente faz fica em um outro canal. Antes de entrar no assunto, se nós somos, nós humanamente falando, somos capazes de amar o seu próximo, mesmo ele sendo um pecador, vamos falar um pouco sobre os limites do amor. O que é limite? Será que tem limite para amor? Para nós humanos, existe um limite, que é a nossa capacidade. Nós não temos capacidade de amar um ser como Jesus amou. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas, tá aqui, até coloquei. Ajustador lhe abandona. Esse aqui é o primeiro trecho para essa parte. A morte mental ou intelectual, preste atenção. A morte mental ou intelectual ou da mente. Quando os circuitos vitais da administração ajudante mais elevada são interrompidos por meio de aberrações do intelecto, desculpa, por meio de aberrações do intelecto, ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro, um dano cerebral, a pessoa sofreu um acidente, teve um, um, um dano no cérebro, uma lesão cerebral, então a pessoa ou por aberração do intelecto, que vamos falar sobre esse tema aqui um pouquinho mais para frente, ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro. E se essas condições ultrapassarem certo ponto crítico de irreparabilidade, o ajustador residente é imediatamente liberado para partir para Divington. Aí a pessoa, ela praticamente fica sem a partícula de Deus dentro dela. Mesmo estando viva? Mesmo estando viva. Aí são esses dois tipos. Tipo assim, a pessoa sofreu uma lesão mental. Ah, né? Ela sofreu uma lesão mental. Eu bati a cabeça no chão. Eu, é por isso que agora você vai entender. Por que, que eu boto minha esposa aqui? Porque ela tem as dúvidas que vocês podem ter e talvez não falem, mas ela tem coragem de falar e meter o dedo na minha cara e falar. Que nem perguntou aqui. Mesmo estando vivos, é... A pessoa pode perder o ajustador, o ajustador pode abandoná-la mesmo estando viva. Nessas duas circunstâncias. É... Cadê? Aberração do intelecto ou uma destruição parcial do micrônio cérebro, uma lesão cerebral. Agora, depois tem aqui o discorrer. Vamos terminar de ler para poder entender. Ah, pô, fiquei curiosa lá acima. cima. Cadê? Cadê? Do... sobre a aberração quero saber o que é uma e aberração? vamos falar mas a Namá perguntou interessante não entendi Leandro, ela fica vegetando nessa situação por exemplo Namá, você tem uma morte parcial do cérebro tem pessoas aí que acontece acidente que passa o um vergalhão um exemplo né bateu um vergalhão no cérebro a pessoa o cérebro ele não vai ter mais funcionalidade vamos ler aqui que você vai entender ó aqui ó nos registros do universo uma personalidade mortal é considerada como tendo encontrado a morte quando os circuitos mentais essenciais da vontade ação humana, ou seja, enquanto o cérebro está ali praticando a vontade de ação humana, ele está vivo, mas quando os circuitos mentais essenciais da vontade de ação humana tiverem sido destruídos, e novamente isso é morte, a despeito da continuação das funções, de funções do mecanismo vivo do corpo físico. O corpo sem a mente voletiva, a mente não tem vontade, não mais é humano. No entanto, de acordo com a escolha anterior dessa vontade humana, a alma de tal indivíduo pode sobreviver. Depois vai vir pra cá, ó, aberração do intelecto. Entendeu, Namã? No caso da lesão, ela ainda terá a chance de sobreviver eternamente. Sim, terá a chance. A alma dela pode sobreviver. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu já fiz as minhas escolhas morais, o ajustador sabe disso, entendeu? Ele sabe o que, que eu queria, e aí eu, sei lá, estou de moto, pilotando, tal, indo para algum lugar, sofro um acidente. Bato minha cabeça na, na, numa parede e sofro um dano cerebral. As minhas funções volitivas mentais não vão estar mais ativas. Eu posso vegetar, como a Anamá mesmo lembrou. Não é bem a morte cerebral, dona, dona Nilza. É como se tivesse o cérebro já, é, trabalhando de uma forma muito, muito pequena. A morte cerebral já é, já é morreu. definitiva. Morreu. Mas o cérebro da pessoa não faz com que ela tenha vontades. Entendeu? É, por exemplo, eu não consigo mais é, a, é, é fazer com que o cérebro trabalhe para poder satisfazer as minhas vontades. Não cria uma vontade, o cérebro está danificado. Rafael Silva da ComTV, seja bem-vindo, meu amado. Fique à vontade aí se estiver assistindo a nossa live. Muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal, ok? Então, a gente não tem mais essa, essa vontade é, é baseada pelo cérebro. Aí, nessa situação do dano cerebral, a pessoa que fica vegetando ou que ela fica ali, sabe, não tem reação, ela não tem... Ela não tem mais como é, agir sobre o seu corpo. Tomar atitudes. O ajustador não tem mais o que ajudá-la. Então, ele pode ir embora. Ele é liberado. ó Tranquilo. O trabalho foi feito. Você pode ir embora. Mas, no meu caso, a minha alma... Eu já tinha feito uma escolha. Morri. Maria Aparecida. Muito obrigado, Ana Maria. Fique à vontade, tá? Seja bem-vindo aí por ter se inscrito no nosso canal. E ter definitivamente saído da Matrix. Então, a gente automaticamente... Já fez a escolha e depois que, a nossa, que houver a nossa morte física definitiva, a nossa alma sobrevive. Aí, se os anciãs dos dias julgarem que, olha, o Leandro ele tinha, já tinha feito a escolha moral dele, ele já tinha entendido o significado, o caminho da eternidade, houve um acidente lá, o cérebro dele ficou danificado, mas, por mais que ele teve essa, esse período de sua vida volitiva interrompida... Ele ainda assim tinha todos os preceitos de continuar a vida eterna. Ajustador, chega mais aí. Você que é ajustador do Leandro, ó, se tu quiser, tu pode acompanhar ele aí, cara, porque nada mudou. Ele já tinha feito a vontade dele. Já tinha feito as escolhas dele, entendeu? A alma sobrevive. Agora, vamos para a parte Petrovskis-Palovskis. <risos> Seja bem-vindo, meu amado. Muito prazer ter você aqui novamente. Tá meio, tá, tá meio sumido você, hein? Márcia, eu falei errado o no nome da senhora? Me desculpa, dona Márcia. Roberto Wagner de Jesus. Seja bem-vindo, meu amado. Prazer ter você aqui, tá? Se quiser deixar pergunta, é só deixar aí que depois a gente vai subir pra poder ir respondendo. Namá, então Eutanasia eutanásia não seria homicídio de acordo com o livro de Urântia? Não sei. De acordo com o livro de eu não sei. Porque eu não estudei essa parte, Namá. Eu sei que... Na minha opinião. Oh, pra fazer uma eutanásia, vai interromper a vida da pessoa, né? Mas aí que tá, cara. A pessoa tá vegetando. É. A pessoa vai fazer mais o quê? Mas ainda assim não, não é assassinata, né? Não, sim. Eu não tô nem perguntando, a pessoa vai fazer mais o quê? Então o quê? Então. O quê? O que, que você acha? Cara, sei lá, eu tô achando bem louco. Diga você e não o livro de Urântia. O que, que você acha? Oh, você acha. Eu, eu tô abismada, porque... Você acha vaca, que a eutanásia sei. não seria um homicídio? Em, em... Não, sim, seria um homicídio portanto eu tô falando mesmo se for uma eutanásia a pessoa tá, interrompeu o ciclo de vida dela então eu, eu pra mim seria sim um homicídio uma eutanásia pra mim seria um homicídio mas em compensação pô cara, a pessoa sofreu uma lesão no cérebro não tem ajustador, a pessoa tá vegetando ali a alma continua Tá, a alma continua ali parada. Isso. Aí a Ana Mara levantou um tema muito importante: que isso aí pode causar especulações horrendas. Então, a eutanásia, na visão do livro, de durante, não seria o um homicídio, porque o ajustador já foi embora. Se o ajustador chegou ao ponto de ser liberado, será que a pessoa já é considerada como morta? Sei, cara. Não vai voltar? É um dano cerebral? Aí é o que eu falei. A eutanásia, na minha opinião, minha opinião, eu digo eu e não o livro de Urântia. Nesse ponto, Namá, eu concordaria que lá na frente, os anciãs dos dias poderiam considerar como se fosse amor àquela pessoa que está ali vegetando. No meu ponto de vista. E se for analisar pela essa questão desse, desse ponto aí do livro de Urântia, já que o, o agitador foi liberado, Significa que não tem mais chance nenhuma. Mas aí é que vem a grande questão. Como saber quando o ajustador foi liberado? Pois é. Entendeu? É por isso que eu falei. Digo eu e não o livro de urântia. Eu sou humano. Eu posso especular com a minha mentezinha de, de primitivo, de, de mortal. Agora, eu não, não vou poder julgar, né? Os anciãos dos dias, eles são os nossos juízes. Não tem o, o dia do julgamento? Né? todo mundo vai ser julgado quando chegar naquele grande dia quem está lá o, no grande dia os juízes são os anciãs dos dias entendeu meu querido? eles que estão lá para poder julgar a gente não é Jesus, não é Deus porque nem Deus e nem Jesus estão teoricamente habilitados a nos julgar ah, mas é Deus? o que, que Deus não vai me julgar? é, eles não conseguem julgar, julgar a nós porque nós somos criados por eles então a misericórdia deles já é, é infinita. Tipo assim, você já chega absolvido lá, entendeu? Então, ele não pode te julgar. Então, para essa função, foi criado os anciãs dos dias que eles julgam os humanos mortais. Entendeu? De ascendente. Que Deus nem Jesus Cristo pode julgar a gente. Impossível. ele vai chegar. Você já vai chegar lá absolvido já. Meu filho, dizer, não, não. Pra, eu pego uma pequena, não. Minha misericórdia te cobre. Não, não é nem misericórdia, é o amor. Que existe diferença entre misericórdia e amor. O amor, da, da, da, o amor do Pai, o amor de Deus, ele não perdoa seus pecados. Ele extermina seus, seus pecados. Ele, dê, ele faz com que não existisse. O amor dele é superior à misericórdia dele. Entendeu? Então o amor divino é algo que pô, é incompreensível para gente. Não tem como mensurar uma coisa assim. É por isso que doação de órgãos se dá, é, se dá a morte cerebral. Morri! Um canal qualquer se inscreveu. Seja bem-vindo no canal qualquer. Fique à vontade aí, meu querido. Se estiver na nossa live, deixa aquele ok aí pra gente saber que você está participando com a gente. Isso aí é a parte do... Eu quero ser julgada por meu, Pois tenho muitos pecados aí de mim. Minha amada, entenda uma coisa... Os anciãs dos dias, eles, eles foram criados para poder fazer valer aquela justiça. Mãe. Só que, Alexandre Mendonça também se inscreveu no nosso canal. Seja, seja, seja bem-vindo, meu amado. Muito obrigado pela sua inscrição aí e por ter também saído da Matrix. É uma honra ter você aqui conosco. Então, quando você é, chega naquele grande dia lá... Né? Ah, e tem um detalhe, tá, gente? Eu já falei disso em outra live, Eu até mostrei o um trecho lá que que, em base ao que eu vou falar para vocês agora, não são todas as pessoas que vão, vão passar por aquele grande dia. Pelo julgamento. Pelo né? julgamento. Entendeu? A pessoa, sim, ela já tem um relatório dela, né? Mas você teve uma vida ali, íntegra, direitinho, viveu, ajudou seu próximo. Era íntegra, que eu queria lembrar. Era íntegra a palavra? Ah, tá. Uma que vida eu vi falando, íntegra. Eu vi falando, ah, tá. É isso aí. Você falou, você tô certinho, tudo certinho, íntegra. Pô, uma vida íntegra. Uma vida correta, aí sim. É. Aí, o que acontece? A pessoa tem a vida íntegra, corretinha, direitinho, bonitinho. Então, o seu ajustador e o serafim que está ali acompanhando a sua vida, ele já sabe do que está acontecendo. Quando você vinha a falecer, o relatório ia chegar lá, os desejos do dia, não, não, não, não, tem muito o que jogar aqui não, tá tranquilo. É, ela pode ter, ela chegou ao nível de alcançar a ressurreição no terceiro dia. Ah, chegou, legal. Terceiro dia, ó, ajustador, vai para Dívito, daqui a pouco você volta. Daqui a três dias você volta lá. Vai lá, você, recebe seus cumprimentos, vai lá falar com Deus, que dá uma, uma. Vai lá falar com o patrão, né? Ele vai lá falar com o patrão primeiro, aí fala com o 01, 01 vai lá, né? Tudo bom, mano? ó, Parabéns aí, dá o um tapinha nas costas, parabéns, meu filho. Agora volta lá. E aí passa por todos os, os ajustadores é, que já estão aí. fusionados. Paulo Andrade, seja bem-vindo, minha amada. É um prazer ter você aqui. Se estiver na live assistindo a gente, com a, com a sua honra aí, a honra da sua presença, dê um ok para gente poder ver que você está aqui, ok? Então, quando o ajustador, ele vai, né, a pessoa vai voltar o terceiro dia, ele vai, tem três dias para poder ele conversar com o pai, ele vai lá pro 01, conversa com, com o patrão, aí depois ele volta passa pelos super recebe o abraço caridoso dos seus irmãos ajustadores que já estão fusionados, depois passa pelos universos locais, também recebendo as, as gratificações, as parabenizações dos ajustadores que estão no universo local, volta e se funde com seu, com, aquele, com a alma do humano que ele estava acompanhando. Leandro, Oi. eu tenho uma dúvida, olha só, eu conheço duas pessoas. Uhum. Você sabe que eu tenho uma amiga hum. que tem um sobrinho hum. que ele tem um problema. Qual problema? Ele tem um problema mental. Ah, tá. Sabe quem é? Acho que sei. O ajustador habita nele ou não? Mas eu também conheço. Ó, oh, ouviu o que ela perguntou? Eu tenho um sobrinho. Eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que tem problema mental. O ajustador habita nele? Você lembra da pessoa, né? Acho que sim. Então, espero que lembre. Então, quero saber se o ajustador habita nele, no seu modo de pensar ou pelo que você acabou de ler. E eu conheço também uma criança que devido a, a algo que a mãe fez, né? Uhum. nasceu problemática e vive vegetando até hoje. Não tem ajustador ali? Ela está vegetando. Está vegetando. Nasceu já assim. Nasceu já assim. Fala Ela tem como voltar a, a, a, a funcionalidade normal? Não. Então não tem ajustador Que isso, então a pessoa já nasceu sem ajustador E tá sem ajustador vegetando em cima de uma cama até hoje Não é considerado mais como humano Então nunca foi, porque já nasceu assim Mas ela tem alma Tá, e, e qual é esse processo então? Ela vai ter que viver Vai ter que viver lá em Moroncia Ela nasceu aqui, mas lá em Moroncia ela, Como ela é uma criança Ela lá em Moroncia ela vai ter que ter a vida dela Como um ser, um ser vivo um ser mortal, um ser vai dar, vai ser dada a oportunidade a ela. Agora se vai, se vai ter o um ajustador lá ou não, aí eu não sei. Eu teria que dar uma lida para poder entender. Agora a outra parte que a Verônica perguntou é os, dementes, os deficientes, os mentais não tem salvação. Nossa. Quero ser um animal, é, não só quero me fundir com nada, não quero ser um animal puro. Os deficientes mentais não tem salvação, não tem chan, não, não, não chance. não tem Jesus teve experiência com isso. O deficiente não tem alma. A alma eles têm, eles não têm ajustadores. É isso que eu estou falando agora, né? Essa Verdade, é os deficientes mentais como ficam. O livro diz, os deficientes mentais, aí a gente entra na parte da aberração do intelecto. Já que já chegamos, a Verônica ficou nessa dúvida e já levantamos essa tese, vamos ver aqui agora essa aqui, ó, a parte do aberração do intelecto. Eu separei aqui, ó. isso aqui não está no livro de Urântia. Isso aqui, Essa interpretação aqui não está no livro de Urântia. A única passagem que fala sobre a aberração do intelecto no livro de Urântia é essa passagem aqui, né? Ó, é por meio da aberração de, do intelecto ou por causa de destruição parcial do mecanismo do cérebro. Mas eu encontrei uma pesquisa, da, aqui a fonte é essa aqui, ó. É, é, uma, é uma tese, né? Medicina Legal nas Teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O tema é o encontro entre Medicina e Direito, uma das condições de emergência da psicologia jurídica Esse aqui é o, é o link Tá na descrição já, tá? Quem quiser depois acompanhar aí e ver esse, Essa página aqui É uma página sobre teses de, de psicologia Morri. Quem que chegou? Luciano Senna é o Nosso amigo Luciano Senna se inscrevendo Muito obrigado Luciano Seja bem-vindo fora da Matrix, meu amado Que é o ajustador Cheguei tarde Farofeiro chegou tarde, Farofeiro já são 11 horas, já era pra estar dormindo, né? Já que você é um, um rapazinho ri. novo, né? João Felipe também se inscreveu no nosso canal, sai da Matrix. Seja bem-vindo, João Felipe. É uma ontem ter você aqui conosco. Então, vamos lá. Quem é o ditador? Depois eu te explico sobre isso aí, valeu, meu querido? Vamos, vamos primeiro aqui no, no ritmo que a gente tá, pra gente não se perder. Então, como eu falei, né? Isso aqui é uma tese que uma pessoa fez, né? De ser pra colação de grau. Sobre um tema muito grande lá, muito vasto Mas eu peguei só o trecho que fala sobre as aberrações do intelecto Vamos lá, vamos ler aqui para saber o que é aberração do intelecto Por outro lado, a degeneração atua também sobre o cérebro e a medula O que, de acordo com a teoria da correspondência entre o cérebro E os atributos psíquicos é, proposta por Gal Desculpa ocasiona aberrações do intelecto e dos sentimentos morais. A degeneração rompe a harmonia do funcionamento cerebral, causando efeitos anômalos que são resultado das disfunções orgânicas do cérebro. Por exemplo, defeitos no, nos processos de raciocínio, medos irrisórios, Sandices extravagantes, abandono da família, onanismo, não sei o que é isso, verborragia, eu sabia mas esqueci, perversão sexuais, estados oscilantes de depressão e exaltação, vaidade, pretensiosidade, atitudes não esperadas, Socialmente, como gargalhar em velórios... Tais características estão presentes apenas nos débeis e desequilibrados. Pois a maioria dos idiotas e imbecis tem o intelecto e o moral totalmente aniquilados. Ou seja... Dona Maria, minha irmã tem retardo mental. Minha irmã tem retardo mental. Ela fala, canta, se comunica, mas não tem noção de muitas coisas ela deve ter esse essa deve fazer parte desse nicho dessa aberração de intelecto ela não tem mais aquela aquela aquela moral intelectual para poder agir como um ser humano normal então nesses termos de aberração do intelecto o agitador também pode ter a permissão de deixar o, o, o humano o mortal entendeu aí a gente vem Onani... Oh, Petriche... Onanismo substitutivo masculino. Interrupção do coito antes da ejaculação. Automasturbação masculina. Ah, sim. Então, deve ter... deixa eu ver aqui como é que ficou essa aqui. Onanismo. É. Interrupção do coito antes da ejaculação. Automasturbação manual masculina. Quiromania. Deve ser Marie. baseado na quiromania. quiromania. então. Biel Moreira, se tiver aqui nossa live, meu amado, seja bem-vindo e muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal. Verbo uso de uma quantidade... Excessiva de palavras E de enorme fluência Para dizer coisas de pouco conteúdo Ou importância Verbo... Isso, é isso aí mesmo Pessoa que fala, vai explicar uma coisa Não sei se você lembra tá né? estava envolvido com política Tinha um senhor lá aquele, aquele, aquele coroa que ia lá fazer o negócio de moto Que ia ser professor dos meninos Sim, sim Ele tinha verborragia Ele para falar uma coisinha Ele falava um milhão de palavras no mesmo tempo então, e não o que? Aquele ser ali não tem ajustador? Não é que ele não tem ajustador. Uhum. Para uma pessoa que. Isso aqui é uma explicação humana. Sim, é uma explicação humana. Mas vamos levar para cima. Porque eu também queria entender a respeito dali da, da oscilação de depressão. Ah, uhum. uhum. existe Depressão, um... né? Uhum. Depressão e exaltação. A pessoa uhum. se deprecia, depois se exalta. Deprecia e se exalta. Deprecia e se exalta. Aham. Uhum. É Entendi. Entendeu? Entendi. Assim. Aí, ou seja, a, isso aqui é uma explicação ah. científica humana. Para a gente poder entender. Porque no livro de hoje eu procurei e não tem mais nada que explique o que, que seria a é, é, aberração do intelecto. Só essa parte aí. É uma explicação que eu achei mais plausível, mas que vem daqui. ó É uma tese, Medicina Legal, das teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Né? Isso aqui é uma tese. É uma explicação que eu achei mais plausível para o conteúdo do texto. Quem estava aqui discorrendo. Eu estou só pegando esse exemplozinho aqui, né? Cadê o... Ó, esse exemplozinho aqui, somente para ilustrar um pouco, né? Para a gente ter uma, uma pequena noção do que, que poderia ser a aberração do intelecto. Aí, eu venho, eu venho e falo com vocês uma outra situação. Já botamos aqui, já pautamos o... Deixa eu ver se tem alguém novo aqui. Não, todo mundo já foi apresentado. Então, eu coloquei esse termo para poder entender algumas das hipóteses hipóteses de que poderia justificar uma aberração do intelecto. Nessa nós temos, vamos repetir aqui, né? Defeito, do, defeito nos processos de raciocínio, medos irrisórios, sandices extravagantes, é, abandono de família, onanismo, verborragia, perversões sexuais, estados... É, estados Oscilante de depressão, exaltação, vaidade, pretenciosidade, atitudes esperadas socialmente, é, não esperadas socialmente. Aí, vamos nesse ponto aqui: ó, atitudes não esperadas socialmente. Existem pessoas que têm graves problemas psicológicos, como, por exemplo, é, a pessoa ela não consegue fazer. Não consegue compreender o que é bom para ela e acaba escolhendo o que é ruim. Tem pessoas assim e não são poucas, são muitas. Geralmente essa pessoa ela sofre de um conjunto de... de como é que eu não preciso dar, gente? Distúrbios mentais. Ela sofre de um conjunto de distúrbios mentais que leva a ter... Várias escolhas, escolhas morais que são contrário do que é o padrão normal do ser humano. Por exemplo, se eu venho em você Faço um carinho, auto, claro, estou dizendo familiar, não é qualquer pessoa da rua, né? Um homem ela fala um carinho em você na rua que você não conhece o homem. Você tem que ter uma reação. Mas eu sou seu pai, sou seu esposo, sou seu filho. Um filho vai na mãe e faz um carinho. A mãe não quer esse carinho, não, rejeita. Não tem lógica. A mulher vai fazer o quê? Vai fazer um carinho de volta. Se o marido vai na esposa, faz um carinho. Ah, eu tá que, que, pô, pensando em alguma coisa. Não, a pessoa é uma vida normal. Eu faço um carinho na minha esposa. Ela, poxa, vai retribuir o carinho com o carinho. Isso é uma coisa normal. Entendeu? Não sei que o cara saia safado lá e faz carinho na mulher pra poder ter outros, outros pensamentos, né? ter outra É, o cara já, já pulou a cerca, aí chegou em casa e falou, carinha, mulher, hum, o que isso é isso aí, rapaz? Que negócio é isso aí? é Essa situação, ela se encaixa nesse estado, é, esse, essas atitudes não esperadas socialmente. Porque você é, o que, que é isso? Aí é que eu vejo que tem muitas pessoas em nosso mundo que aparentemente são normais, mas que já pode não ter mais ajustador um há muito tempo. Aí que vem aquela questão que eu falei com vocês. Deixa eu botar aqui pra cima de novo. Limite do amor a ponto do ajustador te abandonar. Será que ainda assim o amor do pai nos alcançaria? Mesmo sofrendo dessa aberração do intelecto, o amor do pai nos alcançaria? Vamos ler um pouquinho mais pra baixo? Mas antes de ler um pouquinho mais pra baixo, agora eu botei aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Agora a gente vai falar sobre esse assunto aí. É possível para nós amar a Lúcifer? Será? Ou não? Não.